Olá, tudo bem com você? Bom dia. Nós estamos aqui para esclarecer um assunto que tem preocupado muitas famílias, a questão de endividamento quando chega a um nível de impossibilidade de pagamento. Para isso, a gente está aqui com a doutora Renata Dekech. Bom, dia, bom, bom dia. dia. Com a doutora Renata Dekech, que é especializada em direito bancário, justamente para esclarecermos isso. Doutora, então o que, que nós queríamos saber? A pessoa ultrapassou os 30% e está indo para 60%, 70% do seu recebimento e ela não está conseguindo pagar, ela está apavorada. O que, que dá para fazer né, numa situação extrema dessa? Bom dia, pessoal. Como é O primeiro passo é a análise dos documentos, porque Sim. cada caso é um caso. Sim. Certo. Tá? Tem que verificar se é um empréstimo consignado ou não. Se é um desconto em folha de pagamento, Sim. se é cartão de crédito. Então, cada caso especificamente, mas todos os, todos os casos existe remédio jurídico para solucionar essa questão uhum. do endividamento da pessoa. Uhum. Uhum. É, por exemplo, a pessoa, isso é negociado com o banco diretamente? normalmente é, o primeiro passo é uma Fazer negociação é certo. uma negociação direto com o banco uhum. mas o que eu percebo no dia a dia Sim. na medida que a pessoa está pagando uhum. um, um empréstimo descontado em folha de pagamento por exemplo uhum. tá, o banco não tem interesse num acordo certo. tá porque existe a segurança do recebimento uhum. Tá? Uhum. então existe um remédio jurídico não existe uma, uma questão um acordo amigável certo Entendi. tá mas para equacionar esse endividamento. Uhum. Daí a gente toma as medidas judiciais que será é, necessária, né? A pessoa precisa de um fôlego, de um, de um valor para o sustento próprio. Claro. Na medida que isso é demonstrado ali, que existe esse endividamento, o juiz vai equacionar isso e, e jogar esse, essa dívida para pagamento. É mais hum. prolongado Entendi Claro, isso não hum. significa de jeito nenhum que a pessoa vai se livrar dessa dívida né? Sim. Dívida assumida, dívida cumprida de alguma maneira, sim, é isso? Uhum. Mas assim, pelo que você é, é, conhece, sente a possibilidade, não precisa ser exata porque você já disse inclusive que cada caso é um né? Uhum. e cada juiz é um também então, assim, mas a possibilidade da pessoa ter essa negociação, esse pagamento mais prolongado, de forma que ela sobreviva melhor, existe? Existe, sim. Uhum. Então, o que, que a pessoa faz? Acho que isso que é importante. Por exemplo, a Tássia, essa situação, qual é o primeiro passo? Ela precisa de um advogado que vai... Isso, o primeiro uhum. passo é se unir com os documentos, certo. dos contratos uhum. e também, né, se possível, uma planilha do que foi pago, valores pagos, datas, o banco fornece isso. Fornece né? isso, é isso que eu isso queria é um saber. demonstrativo de débito. Uh -huh. E com base nesse documento, a gente passa uma análise técnica e verifica que tipo de contratação é essa sim, sim. e o que pode ser feito juridicamente, porque é viável juridicamente a fazer. Uh -huh. né? E existem sim várias alternativas que vai dar um, um, uma boa ajuda né? para esse endividamento todo. Eu tenho uma última dúvida, assim, ó. A pessoa não tem só o empréstimo direto com o banco, Ela pode ter várias modalidades, eu diria. Uhum. Por exemplo, ela tem um leasing de um carro, ela tem um cartão de crédito endividado. Cada coisa é uma negociação à parte, ou não? Sim, cada Sim. contrato é uma negociação à parte. Trabalhosa coisa, hein? Sim. Mas ela pode ser animadora no final, né? Sim, porque também pode ser feito, é, é trabalhado à parte, mas. Geralmente, como? o banco faz um acordo no geral também. Ah. Né? Tá? São contratos individuais, Sim. mas para acordo... ambas as partes conciliando... Uh -huh. né? é, são direitos disponíveis, as partes podem expor como quiser. Uh -huh. Geralmente, o banco tem interesse em negociar todas as operações. Certo, tá? é, é mesmo porque a, regra, receber, geral, né? é, a regra geral é, é negociar tudo. Uh -huh. né? Uma hum. vez ou outra, negocia uma, uma operação ou outra pontualmente. Entendi. Depende de cada caso mesmo. Entendi, entendi sim. Olha, gente, então, pelo que nós entendemos, e a doutora foi bem clara. Vale a pena recorrer, vale a pena juntar essa documentação, vir até um advogado e tentar ter um... Porque às vezes a gente não entende mesmo aquela coisa toda e, e às vezes a gente nem presta atenção naquela planilha, né, doutora? Aquela planilha de, do que foi pago, o que não, etc. e é, tal. E às vezes a pessoa está até se esforçando muito para cumprir aquilo, mas não está dando conta, né? Sim. Olha, agradeço a sua, as suas eu explicações, agradeço. né? Porque eu acho assim, ó, tudo isso, num momento como esse, pode ajudar muito. E eu acho que a gente deve buscar sempre um profissional que entenda do assunto. Obrigada pela atenção. Acompanhe a gente no próximo vídeo. Ah, não se esqueça. Doutora, convida aí para curtir o seu canal, para acompanhar você nas redes. Diga. Ah, sim. <risos> Tem um canal e eu estou lá esperando por vocês. Obrigada. Muito bem. Até a próxima.